Já estão disponíveis os novos formatos de workshops express. São workshops de curta duração em que pode aprofundar o seu conhecimento numa determinada área de marketing digital. O primeiro é a estratégia de marketing digital, onde vai aprender a definir qual é o caminho que quer percorrer. Depois o marketing digital avançado para ir mais além e aplicar técnicas específicas para aumentar conversões e vendas. Outro workshop é o Google Marketing, como aparecer em destaque no motor de pesquisa Google. O outro workshop a seguir é Redes Sociais 360, como é que deve eh, ter uma presença nas redes sociais, nos vários social media, de uma forma correta, diversificada eh, e integrada com a restante estratégia de marketing digital. Eh, naturalmente também devemos apostar em conteúdos e por isso vamos ter o workshop também de criação de vídeo, desde o seu smartphone, a ferramentas no seu computador, a formas mais avançadas e por isso dá origem ao outro workshop de YouTube Marketing, como utilizar o YouTube eh, para obter mais tráfego, mais visualizações eh, e ajudar a promover o seu negócio no motor de pesquisa Google e no motor de pesquisa de vídeo do YouTube. Depois vamos ter também o workshop de Facebook Marketing, como utilizar corretamente o Facebook para o seu negócio e Facebook Avançado, como tirar partido de técnicas mais avançadas, seja de publicidade, de vídeo, diretos ou conteúdos. Por isso tem a sua dispor oito workshops totalmente práticos, certificados um, para poder aprofundar os seus conhecimentos de marketing digital, pode reservar já o seu lugar no link de disponível no vídeo.